fui para a Jinx, na Jinx eu comecei a trabalhar com jogos em Flash, que era, era a, o ramo da Jinx, era esse jogo em Flash, né? Adver Game, inclusive. Adver Game, o que é que são Advergames? Você são... pegou todo o começo desse século de desenvolvimento de jogos, né? <risos> quase isso, <risos> quase isso. Aí, na Jinx, inclusive, eu conheci a Camila Avelar, que hoje em dia, que hoje ela é a esposa uhum. de Claudio Lynch, que era o dono da Prelaud.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 Aí, ah, meus cinco jogos preferidos, por, assim, por coincidência, não é todos de NES. Mario 3, Solomon's Key, o Zelda, o primeirão. Hoje em dia essa lista mudou um pouquinho, mas na época era essa. E hum. na que a gente é, trabalhou basicamente com Flash, Adver Game, que, são, que eram chamados de jogos sérios, eram jogos para promover uma marca, né, um produto, jogos feitos para isso.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 Aí tem um mundo de coisas que você pode botar no meio. É, o Plants vs. Zombie. Zumbi é um, é um tower, tower Defense. De... Né? É um tipo de Tower Defense. É... Pronto, que se eu fui pra DaCord, que é uma empresa que... que trabalhava na época com jogos que tinham esse lado, essa pegada musical. Eram jogos hum. que todos os jogos, obrigatoriamente, tem que envolver música ou som no gameplay. Uhum. É, eles tinham um curso de flauta, né? era, uma, era uma empresa bem educativa, né, Depois esse lado educativo bem forte. E depois ela começou a entrar na área de jogos, a nome da Acord, e ela criou a Music Games, que era um braço da empresa. Eu entrei na Music Games. É, coincidentemente, Cláudio já estava na Music Games, o cara da da da, Prela, da prelaude, foi o meu primeiro uhum. chefe. E eu comecei a trabalhar junto com Cláudio na Music Games novamente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 se não a primeira de Recife a a focar exclusivamente em animação tradicional a gente faz animação quadro a quadro daí vem o nome quadra quadro né uhum. a gente faz fez muito material para publicidade para televisão muita coisa muita coisa não dá nem para contar na época e a empresa estava parada e eu decidi botar ela para frente né e até pensando e até pensei pô é agora que eu vou então finalmente criar uma área a, o braço de games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 É um tempo depois que eu já tava no Mundo Bita. O Rônio, ele começou a ser pensado quando eu tava na Jinx. Não, quando eu tava na, na Dacord. Quando eu tava na Dacord foi quando eu comecei a pensar no Rônio. Foi, foi eu bem antes. Valdi... É, foi em 2010, por aí, 2011. Foi quando eu comecei a pensar no Rônio e foi quando eu conheci o Valdir Salgueiro, que é o programador do Rônio, do, do, hum. do projeto, né?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 e muito tempo depois, quando eu já tava no Mundo Bita, né? em 2019, uhum. oito anos depois, foi quando o Valdir disse, cara, bora botar aquele projeto pra frente de novo, do teu joguinho.